Oi, meu nome é Léo Azevedo, mais conhecido como Grab. Seja bem-vindo a mais um vídeo de League of Legends. Hoje, irei dar algumas dicas de Lulu na rota de suporte. É? Tem um gosto meio roxo! Lulu é um campeão muito antigo em League, um suporte mago com muitas funções em suas habilidades. Você pode fornecer muito pio para seu time ou para algum inimigo assassino. Já no início do jogo, você tem muito dano nos seus altos ataques, por conta da sua passiva, Pix. Acabe com eles, Pix! O ponto-chave de Lulu é o poder que ela tem para proteger seus aliados e deixá-los muito fortes. Então, tome cuidado com seu posicionamento. Sempre se mantenha atrás ou ao lado dos seus aliados. Tente ficar longe dos inimigos para não tomar engage, já que Lulu é muito squish. As habilidades W, E e R têm duas funções. Então, continue no vídeo para entender quais melhores decisões Tomar durante o jogo. Eles não vão gostar nada disso! Passiva Pix. Pix faz disparo de dano adicional. Você pode deixar a Pix com outros aliados, utilizando o E. Q. Lança Purpurina. Lulu e Pix disparam cada uma um raio perfurante, causando dano AP ao primeiro inimigo atingido e uma porcentagem de dano ao restante dos inimigos. Os inimigos têm sua velocidade reduzida ao longo de 2 segundos. O dano do Q também pode ser utilizado em tropas e monstros da selva. W. Caprichos. Conjuração em aliado. O alvo aliado recebe AP, Velocidade de movimento e velocidade de ataque. Conjuração em inimigo. Polimorfiza um campeão inimigo, deixando-o incapacitado de utilizar habilidades, feitiços e reduzindo a velocidade de movimento. Por um curto período de tempo. E. Socorro Pix. Conjuração em aliado. Ordena Pix para pular em um aliado e o ajudar com seus salto-ataques em vez de Lulu. Se o aliado for um campeão, Pix o protege com seu escudo e concede AP. Fortalecendo os salto-ataques do alvo bufado. Conjuração em inimigo. Pix causa dano baseado em AP, seguindo o alvo, concedendo visão. R. Crescimento virente. Lulu aumenta o tamanho de um aliado, arremessando inimigos próximo ao ar. Seus aliados recebe vida adicional e reduz a velocidade de inimigos próximo a ele. Uma risadinha deve resolver o problema! Você pode começar upando a habilidade E, assim já consegue exercer uma pressão na rota. Após, upe a habilidade Q para conseguir pokear seus adversários. Maximize sua habilidade E para conseguir um escudo maior para seu atirador ou aliado que precisar. Sempre lembre de upar sua ultimate. Sobre qual feitiços utilizar para Lulu, irei deixar um link do vídeo aqui no card e na descrição, para você saber quando utilizar incendiar, exaustão, curar ou barreira. Vamos usar todas as cores! Lulu é muito forte contra campeões melee e atiradores que não tem muito range. Utilize os salto-ataques já nível 1. Tome cuidado! para não se expor muito e acabar levando muito dano. Você pode utilizar seu escudo para te proteger e dar mais dano nos inimigos. Caso o seu atirador seja pego fora de posição, utilize o escudo nele. Você pode buffar ele com seu W e e dar slow nos inimigos com seu Q. Muito alto, muito muito alto. Você deve se posicionar sempre de uma forma defensiva para que os inimigos não te causem dano e assim consiga utilizar suas habilidades nos aliados ou inimigos. Para avaliar a situação, veja quem está mais forte no jogo. Caso seu atirador não esteja tão forte, normalmente não vale a pena utilizar todo o seu kit de habilidades nele. Você pode utilizar na sua backline como top lane ou jungle, até mesmo no seu mid lane, caso ele seja um assassino. Se tiver algum inimigo muito forte no time adversário, Vale a pena você utilizar todas as habilidades para parar ele. Que tal uma giradinha? Lulu consegue fazer uma ponte utilizando seu E em um aliado ou inimigo para que seu Q chegue mais longe. Você pode deixar um inimigo silenciado, com isso o alvo não conseguirá utilizar nenhuma habilidade nem feitiço. Utilize sua ultimate para dar que knock-up nos inimigos. Lulu é muito forte com campeões com um dano baseado nos seus auto-ataques como Vayne, Ashe, Kai'Sa, Kog'Maw, entre outros. Tome cuidado contra suportes de inicialização, como Trash, Leona, Nautilus, Pyke, entre outros. Sobre controle de visão com sentinelas, irei deixar um vídeo explicando aqui na descrição e no card, para que você sempre esteja um passo à frente dos inimigos. Vou em um pé e volto no outro! Caso você queira mais dicas e truques desse outro Campeões,